Fala aí galera, beleza? Meu nome é Alexandre Tavares, especialista em SEO e Google Ads e nesse vídeo vamos falar sobre as tendências de SEO em 2019. Calma, não sou nenhum guru, nenhum mestre dos magos que vou saber, nossa, o que, que vai acontecer em 2019 com SEO. Né? Eu não fazia isso há anos. Mas o Google ele já mostra tendências pra gente do que, que ele tá priorizando pra classificar os sites na primeira posição do maior mecanismo de buscas que é o Google. Beleza? Então roda a vinheta e vamos pro conteúdo. Bom, um dos primeiros sinais de que o Google está cada vez mais criterioso no processo de qualidade e ranqueamento dos sites é a questão dos dispositivos móveis. Então, primeira tendência, tenha um site responsivo e acessível nos dispositivos móveis. O Google está priorizando muito esse tipo de acesso pelos dispositivos móveis porque hoje o celular é onde as pessoas mais pesquisam sobre qualquer assunto. E se o seu site não tiver bem trabalhado, bem otimizado para esse dispositivo, seu posicionamento cai. E antes tinha uma diferença entre posição de site mobile e entre posição de site com desktop. Acabou isso, o Google está priorizando o posicionamento para dispositivo mobile, então se o seu site não está bem trabalhado para dispositivos mobile, consequentemente o teu posicionamento vai cair em relação a desktop, então fica bem ligado nisso. A segunda tendência de SEO para 2019 são os snippets, só que você também pode chamar de posição zero do Google. O que significa? Você já fez aquela pesquisa no Google e apareceu várias perguntinhas que o Google sugeriu de acordo com a sua pesquisa? É como se fosse uma busca informacional sobre aquela pesquisa que você fez no Google. Então ele, tem, ele dá várias sugestões de perguntas que você poderia estar sugerindo ao Google, para ele poder otimizar de acordo com aquelas perguntas. Como você pode fazer isso para o seu site? Tem uma ferramenta chamada Answer the Public. Você coloca a sua palavra-chave nessa ferramenta, ela vai te dar várias sugestões de perguntas relacionadas a essa palavra-chave. Você pode gerar um conteúdo ou vários conteúdos de acordo para cada pergunta, colocar no seu site, otimizar, e assim o Google vai ver que tem perguntas e respostas dentro do seu site, tipo um FAQ. E você trabalhando esses snippets no seu site, o Google vai perceber que você tem um site com bom conteúdo e vai posicionar você de acordo com a pergunta sugerida pelo buscador. Terceira tendência de SEO para 2019, conteúdo de qualidade. Cara, conteúdo a gente não pode deixar de mão, né? Não pode ser a última coisa. O Google ele preza muito pelo conteúdo. Aliás, ele preza muito pela experiência do usuário, o que chamamos de UX, User Experience. Hum, tá, você tá berrando o telefone aqui. Ele preza... Caceta! Então o Google ele preza muito a experiência do usuário, se o, o teu usuário entra no teu site, vê um site todo desorganizado, com um layout todo estranho, foto que não está abrindo direito, ou foto cortada, ou um vídeo que não carrega, cara, acabou, o cara vai entrar no teu site e ele vai sair, porque ele, ele não encontrou o que ele queria ali e o site está uma zona, então a experiência do usuário não foi legal. Isso quer dizer que o Google ele consegue mensurar isso através do tempo de acessibilidade no teu site. E com isso, o teu posicionamento cai de novo. Então, fica de olho na experiência do seu usuário. Ofereça um conteúdo de qualidade. Faça um artigo bem elaborado que supre aquela pesquisa que ele tem feito. Entregue valor. E quanto mais relevante o conteúdo, mais acesso você vai ter, mais visibilidade. E consequentemente, o teu site sobe de posição. Quarta tendência de SEO para 2019, a busca por voz. Cara, a busca por voz não é uma coisa muito nova, né? Já tem alguns anos aí, só que o Google hoje, ele tá dando posicionamentos diferenciados para quem pesquisa por voz. Por exemplo, a minha filha, ela vem aqui no YouTube, ela sabe escrever, mas ela fala Menina brincando com boneca LOL Essa não. Filme da Peppa <risos> Desenho da galinha pintadinha então hoje as crianças estão acessando muito a internet, não só as crianças, todo mundo acessa a internet. Só que o meio que está sendo muito engajado hoje é o meio de busca através das buscas por voz. E como o Google lê esse conteúdo de busca por voz? Você precisa colocar as palavras-chave ou descrever o que é as imagens. Quanto mais informação você deixar no seu conteúdo, nas suas imagens e nos seus vídeos, melhor para o Google fazer a leitura e vai poder indicar o seu site para o máximo de pessoas que fazem a busca, seja por mecanismo de voz, seja por busca escrita. E quinta tendência, e os dedos não cabem aqui, quinta tendência de SEO para 2019. Velocidade e acessibilidade de um site não adianta você ter um site todo bonitinho todo segmentado com conteúdo muito elaborado e um site pesado um site lento que você entra lá demora meio meio minuto né não vou dizer meia hora que é muita coisa mas demora lá 15 segundos 20 segundos só o fato de já utilizarmos a internet muitas vezes pelo celular já significa que hoje o mundo está muito corrido então a gente está na rua hoje a gente está querendo ver algum conteúdo e se esse conteúdo demora a aparecer o cara sai da sua página você vai ter um índice muito grande de rejeição e o seu visitante entra para o seu site e ele vê que está lento para carregar ele sai e vai para o site do concorrente aí meu amigo você já sabe né mais acesso no site do concorrente mais visibilidade no concorrente o teu site vai caindo de posição então fica de olho na velocidade e acessibilidade. Não fique focado apenas em conteúdo, em texto. Tudo bem que você pode ter um blog, mas coloque lá uma imagem, um vídeo bem trabalhado, ou até um áudio, um podcast, para pessoas que têm dificuldade visual de ler aquele conteúdo, ou quem às vezes está na pressa e não quer ficar lendo o conteúdo, aperta o play do podcast e vai só ouvindo aquele conteúdo em texto. Isso é acessibilidade, é você facilitar o acesso daquele visitante no seu conteúdo. Com isso, você ganha mais autoridade, mais credibilidade no seu conteúdo e, consequentemente, o seu site ó, vai para o UAU. Essas são apenas algumas das tendências de 2019. Quem trabalha com SEO sabe que SEO é uma luta para a gente conseguir otimizar nosso site, porque não, não depende só da gente estar bem posicionado, depende do Google reconhecer muito bem o seu blog. Para isso, você precisa trabalhar muito bem o SEO do seu site. E se você quiser saber mais dicas de SEO, deixa aqui nos comentários sugestões de conteúdo para eu poder fazer um vídeo especificamente para você sobre esse assunto. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, amigão, se inscreve aqui, aperta o sininho das notificações e não perca nenhuma novidade que eu estarei postando aqui nesse vídeo para você. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha aí com seus amigos e vamos entregar conteúdo de valor para quem busca uma solução na internet. Fechado. Um grande abraço, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu.